fazer um vídeo hoje mostrando como trabalhar com a pêndula e, e as frutas então aqui tá nós temos aqui uma maçã e uma laranja e temos uma manga agora vamos tirar as vario aqui porque o vídeo dela nós já fizemos e lembrando pessoal aí, que tiver interesse aí pelas variões, a descrição tá embaixo do vídeo. Quem tiver interesse também pelo pêndulo, também a descrição está embaixo do vídeo. Lembrando que isso aqui é um pêndulo especial. Ele é todo latão, a corrente dele é todo latão, argola, latão ele tem a corrente com 60 cm para você poder trabalhar com ele em pé você andar com ele em pé então é, é interessante com isso você pode trabalhar com ele em pé e nós vamos fazer uma demonstração aqui de como saber se essas frutas faz mal para quem tem diabetes ou não nós vamos começar aqui pela manga primeiro é uma manga, Todo mundo pode ver. Então, nós vamos fazer as perguntas para o Pedro. Aqui nós vamos colocar ele aqui na posição, que a posição dele é mais ou menos a corrente aqui, é uns 12 aqui no centímetro. Agora vocês vão ver que aqui nós estamos na posição com ele e nós vamos comandar ele. Pedro, se essa manga fizer bem para quem tem diabetes, você gira para a direita. Se não fizer bem, você gira para a esquerda. Então nós vamos aguardar para ver a reação dele. Estamos aguardando a reação dele. Ele não está movimentando. Nem para a esquerda, nem para a direita. Não está movimentando. Nem para a esquerda, nem para a direita. Portanto, para ele não faz bem nem mal. Então agora vamos aguardar mais um pouquinho para ver se ele gira, que ele não está girando. Bom, agora nós vamos tirar ele e vamos fazer outra pergunta. Pena, é... se a pessoa que tem diabetes poder consumir essa manga após a refeição moderada, se, se puder, você gira para a direita. Se não puder, você não gira. Olha, você vê que ele já está começando a girar. Ó. É rapidinho, ele já aceita o comando e já começa a girar. Por que, que ele está girando para a direita? Porque a pessoa pode consumir essa manga após a refeição moderada. Agora, fora desse horário da refeição, a pessoa não pode consumir essa manga. Por quê? Porque na refeição ela vai ser, ela vai fazer digestão junto com os outros alimentos. Então ela pode consumir sim, ela pode usar o suco de manga, ela pode usar uma manga metade, uma manga inteira. Agora fora desse horário não. Agora nós vamos fazer a outra pergunta. Esse agora do, do pêndulo é um pouquinho mais demorado do que das varilões. Pêndulo, Se as pessoas consumir fora do horário, se fizer mal, você gira para a direita. Se não fizer, você gira para a esquerda. Então vocês vão perceber ó, que ele vai girar. Ó, ele vai girar aqui para a direita. Já está começando. Porque fora do horário. O que, que acontece? A manga vai fazer digestão sozinha e a glicose vai direto para o sangue. Então a pessoa não pode consumir manga, por exemplo, quem tem diabetes não pode consumir manga fora das refeição. Na mesma refeição tem que ser moderado. E a manga é uma ótima fruta que ela tem muita fibra e tem muitas vitaminas. Bom, agora nós vamos fazer uma demonstração com as outras. Nós vamos deixar aqui agora, agora nós vamos para a laranja. Se as pessoas que têm diabetes puder consumir laranja, porque é hora do dia, você gira para a direita. Se não puder, você gira para a esquerda. Você vê que o pêndulo nem mexe para a esquerda e nem mexe para a direita, por quê? Significa que quando ele não mexe, nem virou para a esquerda e nem para a direita no comando porque a laranja não é proibida para quem tem diabetes, é simples. Só que tem algumas restrições né? e essas restrições que nós vamos saber. Agora, nós vamos fazer outra pergunta para ele. Pento, as pessoas que têm diabetes podem consumir laranja após as refeições? Se puder, você gira para a direita. Se não puder, você não, não gira. Ele já começou a girar para a direita? Por quê? Porque a pessoa que tem diabetes pode usar o suco de laranja Junto com a refeição ou após a refeição. Não há problema. Agora, fora desse horário, não pode. Agora nós vamos fazer as perguntas aqui. Isso aqui mais, esse vídeo, é para as pessoas treinar. As pessoas que vê o vídeo, vai treinar em casa. Vai pegar uma laranja, uma manga, uma banana, uma fruta e vai fazer um treinamento. Então, ó, tem Pode ser usado, a pessoa que tem diabetes pode usar a laranja em qualquer hora do dia em qualquer quantidade, se não puder, você gira para a direita. Ele já começou a girar para a direita porque não pode. Quer dizer, a pergunta minha foi para girar, se não pudesse, para girar para a direita. Então, ele já está girando, não pode. Portanto, é... a pessoa pode consumir após a refeição. Agora, nós vamos a maçã lembrando aí o pessoal que nós vamos fazer vários vídeos aí sobre legume verdura fruta hortalice hortelã uma série de coisas aí nós vamos ter muito vídeo esse ano que vem aí que o pessoal ver que pode ser trabalhado com, tanto com a pena como com as variões, que é em cima de outras coisas peno a pessoa pode consumir a pessoa que tem diabetes pode consumir a maçã qualquer é hora do dia ou da noite, se puder você gira para a direita, se não puder você gira para a esquerda você vê que ele não girou nem esquerda nem direita, por quê? porque a pessoa que tem diabetes ela não está restrita à maçã ela ela pode usar a maçã moderada, se ela moderar a maçã ela pode usar a maçã moderada Agora, vamos fazer, vamos tirar ele e vamos fazer outra pergunta. Bem, pessoa que tem diabetes pode usar a maçã após a refeição? Se puder, você gira para direito. Se não puder, você não gira. Olha, ele já começou a girar. Porque é o mesmo sentido da manga ou da laranja. Após a refeição pode ser usada. Então, a... A maçã também, a pessoa acabou de almoçar, ela pode comer uma maçã. Acabou de jantar, pode comer outra. Agora, no meio do dia, ela não pode, porque senão ela vai fazer digestão sozinha. E quando é após a refeição, ela vai fazer digestão junto com a refeição. Então, a glicose, ela faz pouco efeito. Agora, lembrando, pessoal, esses, esses vídeos A pessoa pode treinar em casa é, Pega alguma coisa em casa Vai, vai fazendo um treino E outra, as perguntas para o Pedro é simples Se você pedir para ele girar para a direita Se ele confirmar o que você quer Ele está confirmando o que você quer E se você pedir para ele girar para a direita E se um, contrário ele não girar Ficar parado, ele fica parado Agora, por exemplo, se você fala para ele, ó, Pena, a pessoa que tem diabetes pode consumir maçã a qualquer hora do dia ou da noite. Se puder, você gira para a direita. Se não puder, você gira para a esquerda. Porque ele não vai girar para lado nenhum. Mas por que, que ele não vai girar? Porque a pessoa pode consumir em pequena escala. Por exemplo, você tirar um pedacinho aqui da maçã, uma coisinha de nada, um pedacinho pequeno você pode consumir, é por isso que ele não vira nem para a direita e nem para a esquerda, ele fica parado. Agora, se você comer a maçã inteira a qualquer hora do dia ou da noite, ela vai fazer mal para você, para quem entende a Então, esse é o detalhe, Então, isso é bom para a pessoa em casa treinar, pegar o treino, pegar o jeito dos comandos, Agora, eu às vezes falo, vira para a direita ou gira para a esquerda, às vezes a outra pessoa que vai treinar, ele já fala o contrário, vai fazer bem, gira para a esquerda, vai fazer mal, gira para a direita. Então, esse é o tipo de treino que a pessoa pega em casa. E também lembrar aí o pessoal, que nós vamos continuar em tá, vai na segunda-feira, amanhã vamos ter a live na segunda no mesmo horário no mesmo horário e vamos ter a live aí da quarta-feira e da sexta-feira lembrando o pessoal aí para se inscrever no canal novo lá maurício várias iônica não esquecer do like aí para nós para ajudar nós para o vídeo crescer e lembrar o pessoal aí das Vários Única. O pessoal que tiver interesse nós temos quatro modelos de vara das variocas tem essa que é a número 2 a número 1 um, a número 3 número 4 e também agora nós temos o Pen também que também está em produção dele já tem vários deles vendidos então agora a produção deles aí está aí logo logo também eu vou construir o um bastão de dodge vai ser mais uma novidade no canal o bastão e muita eu acho que muita gente aí que do canal não conhece os bastão então é logo nós temos mais coisa e logo, logo também nós temos aí um próximo vídeo aí também. Nós vamos fazer mais ou menos aí com algumas frutas, algumas coisas. E vamos mostrando aí umas coisas que pode ser feito E também o pessoal perceber que as varionica, elas é para muita coisa. Tanto ela como o pênis É muitas e muitas coisas. Estou lembrando também que para as variônicas, para esse tipo de vídeo, não precisa ser dar três passos, basta você dar um passo aqui atrás. Então é, por exemplo, eu dou um comando aqui para a variônica. Pessoa é, diabética pode usar a maçã após a refeição. Então é só eu andar para frente. Ó. as variônicas já cruzou que pode, pode ser usada após a refeição. Então, agora aí que eu quero agradecer os amigos aí. E até o próximo vídeo. Uma boa tarde, Maurício E lembrando o pessoal aí da live também: a live agora na manhã. Amanhã vai estar no horário, que é um horário normal mesmo, das 5 horas.